Meio Ambiente não é só um lugar físico, onde diversas formas de vida interagem. Ele abrange também um conceito mais amplo, que integra as relações sociais e as conexões entre elas. Há 15 anos o SESC teve a iniciativa de criar um programa em nível regional intitulado Educação Socioambiental. Essa preocupação ambiental ganhou o nome Sustentabilidade justamente no sentido de que a gente consiga dar um caráter perene. E o Sesc tem sempre esse olhar e cada vez mais foi ampliando suas ações. A semente deles aqui, ó, ela cai, brota. Reunindo jovens, rádio e questões ambientais, o Sesc São Paulo desenvolveu um projeto de educomunicação em parceria com o Cala Boca Já Morreu, aproveitando o poder de envolvimento e comunicação dessa geração. Usando a rádio como ferramenta de mediação, procurando articular aspectos do cotidiano com questões socioambientais, gerando reflexão e produzindo comunicação. São exatamente 11 horas e está no ar o programa Rádio Ambiente 21. Nesse momento, os estúdios da Rádio Cúpula recebem 15 adolescentes e jovens, que durante a próxima hora apresentarão o um programa inteiramente feito por eles. O projeto Rádio Ambiente 21 começou em março de 2012, na cidade de São Paulo. Com pautas, entrevistas e produções discutidas e criadas coletivamente, os jovens puderam falar sobre o local em que vivem. A rádio foi veiculada pela internet, permitindo a participação dos ouvintes. As ferramentas utilizadas foram o blog e grupos nas redes sociais. O conteúdo gerado está arquivado na rede, podendo ser acessado pelo público a qualquer momento. Salve, salve, galera! E aí, ouvintes que estão acompanhando a gente aí pelo link, diretamente da 6 Conferência Internacional de Educação Ambiental e Sustentabilidade. Em 2014, participantes da Rádio Ambiente 21, vindos da cidade de São Paulo, estiveram na 6 Conferência Internacional de Educação Ambiental e Sustentabilidade na cidade de Bertioga, Juntamente com jovens locais, entrevistaram pesquisadores de diversos países discutindo e refletindo sobre educação ambiental. Educação ambiental é um assunto amplo, mas que tá, tem surgido muito nesses últimos tempos e que a gente, os jovens também têm o que dizer sobre isso e que a gente tem que se inserir cada vez mais nesse assunto. Estamos em Bertioga, no litoral de São Paulo e você vai ouvir um programa feito totalmente por adolescentes e jovens. Estamos fazendo a cobertura do evento e está sendo muito legal, aqui é muito bonito, tem uma vista linda e vale a pena vir aqui. Durante a conferência, os participantes visitaram parques estaduais na região e discutiram a criação da Reserva Sesc Bertioga, Futura RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural uma área de floresta com uma rica diversidade de fauna e flora. Motivada pela Rádio Ambiente 21 e pelo processo de criação da Reserva Sesc Bertioga, a Rádio Reserva surgiu como uma ação de educomunicação, reunindo jovens, rádio e área natural protegida. Durante muito tempo, ao se falar em conservação, era apartar as pessoas dessa discussão. E hoje em dia, a gente quer, com a conservação, aproximar as pessoas. A Rádio Reserva colocou 20 jovens do entorno em contato com os pesquisadores que estão fazendo o plano de manejo do local. O que foi encontrado nesse pedaço de floresta urbana estimulou a produção dos programas de rádio. A gente tem que intensificar mais essa conexão com a comunidade, intensificar a conexão com os outros programas da instituição e que a gente tem um campo enorme de atuação na cidade, né? pensando na valorização da biodiversidade da região. O nosso trabalho foi desenvolver a comunicação entre jovens e mostrar para eles é, mostrar para todo mundo através de entrevistas, de acompanhamento que todo jovem também é capaz de poder estar por dentro dos assuntos da cidade, que envolvem a cidade e o, querendo ou não, o Brasil. A RPPN é, mostrou pra gente vários lados e ensinou também a educação ambiental pra gente. Jovens desenvolveram comunicação muito bem. Eu tinha muita vergonha, nunca tinha. É, dada entrevista antes. Quando a gente fala em se expressar também, seja rádio, TV, de alguma forma, no começo sempre rola aquela timidez. Né? E a gente percebe que, à medida que eles se apropriam, não só do formato, mas como dos conteúdos, né, ele entende, pô, eu quero que todo mundo saiba disso, eu quero que todo mundo saiba quantas espécies foram vistas, é, que o pesquisador descobriu aquilo, que descobriu tal árvore, que olha, olha o que encontraram lá dentro da área da RPPN do Sesc, olha o que, que o Sesc está fazendo nessa cidade. E à medida que eles percebem isso, incorporam isso, eles traduzem isso na rádio. né? E a população acaba percebendo isso. Eles acabam sendo uma das formas de chegar nas pessoas, nas famílias, nos moradores de maneira geral aqui da cidade. Rádio Ambiente 21 e Rádio Reserva são duas ações, baseadas em reflexão e participação, que permitiram aos jovens comunicar suas opiniões sobre a comunidade onde vivem. Ao mediar essas ações, o SESC colabora com um processo de transformação social. Fazer um programa de rádio é uma grande oportunidade para desencadear o pensamento sobre temas mais complexos do cotidiano, nem sempre tratados pelos meios de comunicação e pela escola com a devida profundidade. É importante ressaltar que os jovens têm muito a dizer, né? A gente vive uma geração aí que está com redes sociais, com produção de comunicação a todo momento, né? Envolvimento com mídias, às vezes muito pessoais, né? muito intimistas. E tendo um assunto como a RPPN, como tema gerador de conteúdos, de processos, e esses jovens poderem acompanhar os pesquisadores em campo, poderem acompanhar o desenvolvimento, os resultados deste trabalho... A Rádio Reserva veio enquanto formato, na verdade, do jovem poder se expressar isso. Né? A instituição, acho que ela conseguiu alinhar um processo formativo interessante com o público a ser atendido. Né? O envolvimento desses jovens do município foi, foi bastante rico, tanto para os técnicos, né? para os pesquisadores da RPPN, como para a população em geral, que pôde se traduzir muito do conhecimento gerado através da fala desses jovens. O assunto da rádio me fez mudar de curso. Eu ia fazer arquitetura, mudei para biologia, porque eu fiquei tão interessada sobre tudo que a natureza pode oferecer para a gente, sobre a diversidade, dentro de um simples terreno, o que a gente não encontra, que nem eu tinha te falado naquela hora das cobras, por exemplo. Você entra no meio do mato, você vai o quê? achar o que. Cobras! Você não achou uma cobra dentro da RPPN. E aranha, que nem eu estava lendo agora, que eu estava curiosa, ele capturou 905 aranhas, e 127 espécies diferentes. Nossa é muito interessante porque você acha uma coisa e no final não tem nada a ver porque a natureza sempre reserva algo pra gente.